E aí, beleza? Bom, a dica de hoje vai ser então aí sobre como criar um solo, né? Vou dizer assim, mais ou menos um passo a passo, pelo menos que eu uso, pra poder entender, né? Lembrando que criar o nosso solo não necessariamente tem que ser um improviso, né? O improviso geralmente é você soltar o playback, e vai como for aí, tá bom. Já quando a gente vai criar um solo mesmo, assim, é, pra algo, por exemplo, tem uma música que a gente tá treinando na banda e a gente quer colocar um solinho ali numa parte específica, e é um solinho que toda vez que eu for tocar, eu vou tocar igual tá? Isso é um solo O um improviso é quando você, por exemplo, toda vez que vai tocar a música, eu de um jeito diferente Então, a, gente, a primeira coisa que a gente tem que tomar é, conhecimento é da nossa base tá? Lembrando que a base ela vai dizer assim, diretamente, é, ela vai influenciar diretamente o nosso resultado do solo Não adianta a gente tentar fazer o um solo mais bonito em cima de uma base que está batendo um acorde só solo que não vai ficar tão legal acontecer a base de repente até caminhar junto com a, o, o nosso solo. Então quando a gente vai criar um solo, a gente tem que primeiro prestar atenção na base e prestar atenção no, não só nos acordes, né, na harmonia, mas também na questão rítmica, na questão do, de cada acorde está sendo batido ali, qual que é a, a dinâmica, está né? todo mundo mais calmo, você vai acalmar também o solo. Se o solo ficou um pouco mais rápido, você vai acelerar também. Se a base ficou rápida, você vai acelerar o solo também. Então a gente tem que andar sempre em harmonia com a nossa base. Tá? Isso é o básico É você entender o que está passando por trás do, do seu solo Para que o seu solo possa fluir bem Então é até complicado você jogar um improviso também Em cima de um playback Onde você só escutou o primeiro acorde Se você não tiver ouvido pelo menos mais uma estrofezinha ali Ou, ou pelo menos mais uns compassos né Você vai vai falhar talvez na frente ali Se houver por exemplo uma modulação Que é a mudança do tom né Então... Para a gente evitar esse problema, a gente primeiro escuta bastante a base. Isso quando não é improviso, quando é improviso, você escuta uma vez só e manda em cima. tá Mas no geral a gente escuta o que está sendo tocado na base. Presta atenção na questão rítmica, na questão da, da dinâmica, se está todo mundo muito alto, se está todo mundo baixo. E a gente vai tá, tentar estar tá em harmonia com isso aí. Beleza? Outro segundo ponto é a gente, já que a gente sabe da harmonia, a gente sabe, por exemplo, que está no tom de Sol menor. Eu separei aqui um playback, inclusive, está em sol menor, tá? Geralmente, o, o primeiro esquema que eu penso quando eu vou criar um solo, ou, se é uma tonalidade menor, a gente pensa logo na pentatônica menor, tá? Então, eu já iria aqui na, na pentatônica menor de sol aqui, eu tenho aqui também a pentatônica de sol menor aqui, né? Que é a mesma coisa. Vou tirar meu A lá aqui, que está bem, Então, eu tenho aqui a pentatônica aqui. E eu tenho a mesma pentatônica oitavando depois da casa 12, né? Ok? Então tem a mesma escala. Eu começo por aí. É, a primeira coisa que eu penso no solo é a questão agudo. Então eu gosto bastante de variar o que está aqui para o que está aqui. Ok? Às vezes é a mesma coisa, mas fica diferente o som porque está mais grave ou mais agudo. Um exemplo prático disso aí já. Vou soltar o playback aqui. Mas tudo meio no improviso aí mesmo, tá? O, a questão sem edição e tudo. Então aqui eu vou fazer o um mesmo pedaço da frase aqui, ó. Vou fazer agora na frente. Ok? Com isso aqui, com isso aqui eu já consigo uma, uma coisa mais interessante, né? Mesmo que seja algo repetido, a gente consegue oitavar e consegue dar uma outra intenção fica mais legal para a gente apresentar em determinadas partes do solo, ok? Agora, então é importante que a gente entenda a essência do que a gente vai utilizar, qual escala, né? E em cima dessa escala, eu costumo até trabalhar com os meus alunos assim. A gente pega, por exemplo, é, frase 1, frase 2, frase 3, frase 4, em cima da mesma escala. Tá? A ideia é a gente aplicar de toda maneira possível é, uma escala só, a gente não vai pegar 30 shapes de escala e tentar improvisar ou criar um solo em cima de 30 escalas Pega uma só que você já tem mais afinidade e depois você vai acrescentando alguma coisa Então, por exemplo, eu poderia aqui já é, te passar uma frase em um, tá Não vou conseguir colocar tabulatura porque, como a gente falar muita coisa aqui, fica um pouquinho difícil, né? Aí já toma bastante tempo Mas então a gente toma uma frase aqui como referência já A gente pode colocar isso aqui A gente toma isso aqui como frase 1, ok? E a gente pega uma outra, uma outra frasezinha aqui. Frase 2, certo? Só que é importante que para isso você tenha algumas frases memorizadas, tá? Que você vai começar a estruturar o seu solo como pensando oh, frase 1, frase 2, frase 6, frase 5 e você vai alternando de acordo com as frases que você sabe. E assim você cria o, o, o pedaço do seu solo, né? Então essa é uma das maneiras. Vou soltar aqui agora, vou colocar aqui frases 1 e 2. Pra ver como é que fica Lembrando que às vezes eu vou ter que fazer ligação entre um e o outro tá? Pra ficar melhorzinho Então eu vou lá ó. Frase 2 Volto pra um. Frase 2 você ainda pode variar a maneira que você está executando a frase, ó. Você consegue fazer variações. Okay? Então, a ideia é, a gente começa a mapear algumas frasezinhas e com isso a gente já consegue aí, talvez, é, colocar em determinados lugares. Só que qual que é a ideia também? A gente precisa ter frases lentas e algumas frasezinhas um pouquinho mais rápidas para o nosso solo não ficar sempre. Ok? Então para a gente ter um pouquinho de dinâmica, algo um pouco mais rápido, um pouco mais lento, é importante que a gente tenha algumas frases. E não precisa ser frases muito complicadas. Você pode, por exemplo, pegar o exercício da pentatônica aqui... Colocar junto quer ver? Vou soltar aqui o playback novamente E agora vou colocar essa terceira frase Vou ligar para frase 1, frase 2 e frase 3 Ok? Se errar é assim mesmo, você está fazendo aqui agora na hora Ok? Então é frase 1 Frase 2 bom começo. E aí qual que é a sua função? Qual que é o seu exercício? Você vai pegar aqui agora uma base só, treina em cima de uma escala, e você vai pegar frase 1, frase 2, frase 3, e se adaptar a essa frase. Certo? Você vai treinar ela aí pelo menos 300, 400 vezes para você ficar com aquilo na cabeça. Porque na hora que soltar um playback, tá na tonalidade menor. É uma escala que eu já conheço. Tem frases aqui que eu consigo fazer. Eu posso vir aqui? Ok? Tem outra ainda. Outra. Tudo isso eu consigo fazer uma ligação entre um e o outro. E agora eu vou soltar o playback novamente e vou colocar várias frases aqui que eu tenho já memorizadas na cabeça. Tá? Lembrando que o improviso muitas vezes é isso. Você já tem as suas frases mais ou menos elaboradas, cria uma melodia na hora, de acordo com a base, e aí você vai fazer a ligação entre uma frase e outra. Ok? Basicamente isso, ó. a frase. Agora, o que a gente deve se preocupar mais na hora de fazer um solo? Já são nove minutos e meio. O que a gente se preocupa mais na hora de fazer um solo? Pelo menos eu vejo assim. A gente se preocupa principalmente com o que é lento, que são as nossas notas de repouso, tá? São as notas principais. Quando a gente para, por exemplo, no um acorde de dó, a gente tem três notas que ficam bem legais aí a gente parar. É dó, mi e sol. É a tríade, faz parte do acorde. Então na hora que tá tocando o sol aqui, por exemplo, eu costumo até no começo do improviso, se ele vai tocar um som menor já no começo, que nem esse aqui, eu já jogo o sol, ó. Ou aqui. Ok? Então eu tenho que ter uma ideia mais ou menos de, da tríade, porque são as notas legais de, de parar. E depois o que a gente vai fazer mais rápido são padrões ou leaks que a gente sabe, só que no final deles, a gente sempre tem que parar numa nota importante Numa nota que vá parar e não, não dê tanto, tanto som de nota fora tá? E essas notas são a tríade, a tríade sempre encaixa bem Beleza? Então, resumidamente, aí o, o, a maneira que eu uso para criar um solo é isso Eu tenho frases que já, já estão memorizadas aqui E lembrando, quando você vai criar um solo, não é só você ter o conhecimento de escala Porque senão você vai fazer isso aqui o playback começa a rodar, e aí você vem aqui. Isso, infelizmente, vai ficar sem graça. Inclusive, todo mundo sempre me questiona ah, como é que eu faço para improvisar. Eu sempre você já sabe tocar alguns solos de, de ouvido, você já já tem aí pelo menos uns 30, 40 solos memorizados? Você sabe em que tonalidade está, em que escala está? Esse é o princípio básico para você poder começar a criar, né? É como um idioma, você não vai começar a, a falar sem repetir o que os outros falam. Você vai aprender primeiramente e depois você fala da, da sua maneira, como você achar que é melhor, né? Então a gente adquire todo o conhecimento... Depois que adquire bastante conhecimento, a gente passa a falar na guitarra conforme a nossa vontade. Beleza? Eu espero que tenha já ajudado aí. É um resumão aí do, de como fazer um solinho aí. Beleza? Mas é isso então. É, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, que esse vídeo vai para o canal também. Beleza? Ah, compartilha com seus amigos, dá aquela força para nós aí. Tranquilo? Então é isso aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo.